Salve, salve rapaziada, beleza? SambaBR1Z aqui no vídeo. Hoje eu vim trazer outro vídeo aí, testando jogos em PC fraco aí. O jogo de hoje é o Hollow Knight. Um joguinho muito da hora aí, como vocês podem ver aí. É, ele rodando aí, entre aspas, liso. No meu computador rodou a 27 FPS para mim. Já é uma, uma boa quantidade de FPS, né? Já dá pra jogar bonitinho. É um joguinho muito bom, esse jogo aqui, lembra muito Dark Souls, a série Souls, né? É... Se você nunca jogou, recomendo muito vocês comprarem e jogar. Um joguinho muito, muito difícil e dá pra passar muita raiva. E eu tô tentando jogar esse jogo, mas, tipo, dá muita... é muito difícil, mano. Eu tô perdido nesse jogo. É... é... cara perde a noção de conteúdo de novo, né? nós é, é tipo uma compreensão que eu tô trazendo aqui, né? É o processador i5-2400 é Placa de vídeo Intel HD2000 E 6GB RAM Cara, realmente tu fugiu da cabeça o que é que eu ia falar Meu nosso Bem, mas esse daqui é o conteúdo basicamente É, é tipo simples, rápido e, e curto o vídeo mesmo Porque o conteúdo é basicamente isso Não tem como o que muito fazer, né? É só trazer os jogos para e ver como é que funciona, né? E como vocês podem ver, aí tá rodando entre aspas liso. 29 FPS aí eu consegui jogar. É... Em breve vai sair outro vídeo aí, que é de, do jogo Limbo. E depois vou tentar trazer aí de Euro Truck Simulator e American Truck Simulator. E talvez vou tentar trazer outros jogos aí também. Não sei quais ainda, mas se você quiser também... Deixem aí nos comentários, é, caso vocês querem ver os jogos que eu já trouxe aqui, é, tem uma playlist aí na descrição, ou no comentário fixado, ou nos cards, não sei. É, mas é isso aí, muito obrigado por assistir. É, se eu ajudei a tirar alguma dúvida de vocês aí, é, considerem deixar um like aí pra ajudar a o impulsionar o vídeo do canal, né? E basicamente é isso. É isso mesmo, acabou aqui, basicamente. É isso aí, falou.